Todo mundo no meio da criptografia já ouviu falar de Shiba Inu, a criptomoeda que em pouco tempo de existência entrou no top 10 do mundo cripto, ultrapassando a doge em valor de mercado. Mas você sabe o que é Shiba de verdade? Para que serve? Até onde ela vai? Não? Tem dúvidas? Então fica ligado porque eu vou te contar tudo sobre esse projeto e com essas dicas você vai poder investir com muito mais segurança. Eu não vou entrar nos conceitos técnicos, porque a principal mensagem que eu quero deixar aqui é sobre as várias camadas desse projeto. Então mesmo que você não entenda muito de criptografia, eu vou te explicar de um jeito bem simples e garanto que você vai entender. No final do vídeo eu vou te contar um segredo que quase ninguém sabe, e eu vou te mostrar também um site para você calcular quanto dinheiro seus tokens vão valer conforme o projeto for se valorizando. Então fica até o final. A primeira coisa que você precisa saber sobre o projeto Shiba é que ele não se resume ao token Shiba somente. Existe um ecossistema do DeFi com três tokens por enquanto. DeFi significa Finanças Descentralizadas. Os tokens que fazem parte são o Shiba, que é o token principal com maior suprimento, um padrilhão de unidades, sendo que 41% disso já foi queimado. Queimar quer dizer que os tokens foram enviados para uma carteira da morte, uma carteira que ninguém mais vai ter acesso. Imagina que existam cinco camisas de futebol autografadas por um jogador muito famoso e aconteceu um incêndio, quatro camisas queimaram, só sobrou uma. Com certeza essa camisa ela vai valer muito mais agora do que antes quando tinham cinco camisas. É o mesmo esquema. A gente pega uma quantidade de tokens, transfere para uma carteira que nunca mais ninguém vai mais poder utilizar, e, então, a quantidade restante se valoriza. O SHIB foi projetado, literalmente, para ser uma moeda de troca e de pagamento, pois possui escalabilidade. Em outras palavras, ele tem um suprimento grande, o suficiente para que milhões de pessoas possam possuir algumas unidades e usar essa moeda na vida real. Lash, que é coleira, diferente do SHIB, o Lash é um token projetado para ser raro, existem poucos, mais, um pouquinho mais de 100 mil tokens que estão disponíveis. E quem possuir esses tokens terão benefícios dentro do ecossistema financeiro como um todo. O Boni, osso, ele está entre o Shiba e o Lash. Ele fica ali no meio, tendo um suprimento de 250 milhões de tokens, e é ele que vai permitir o poder de voto na governança do projeto. Então, vai existir uma governança e esse token vai ser utilizado para você fazer o seu voto, para você exercer o seu poder de escolha. Existe a previsão de mais um token, mas ainda não temos muitas informações. Mas provavelmente vai ser mais um token para ajudar na governança, sendo um token mais raro. O que você precisa entender do projeto é que o coração dele é a descentralização. Mas o que, que isso significa? significa que não existe uma empresa Shiba, como um banco, uma corretora ou uma loja, como a gente conhece. E como funciona então? Um grupo de desenvolvedores voluntários que fazem parte do projeto desenvolvem e avançam com o projeto e ao longo do tempo a tomada de decisões vai ser feita pela comunidade. Então hoje, se alguém me perguntar qual o maior diferencial desse projeto, eu vou responder duas coisas, a escalabilidade e a descentralização. Uma dica, escalabilidade e descentralização são diferenciais no mundo cripto. Existem vários novos projetos e os que realmente foram descentralizados e escaláveis vão ter vantagem. Se você gostou dessa dica, se inscreve no canal. Eu vou trazer muito mais dicas igual essa e no final do vídeo ainda tem um segredo, então fica aí. Falando um pouco mais das ramificações desse projeto, teremos o Marketplace Shibanet, o um local de comércio de itens NFT. Já rolou o NFT dos Shiboshes, foram disponibilizados 10 mil Shiboshes, foram vendidos 100% e agora você pode comprá-los no mercado secundário, por exemplo, no OpenSea. No lançamento, foram vendidos entre 01 a 03 Tethers, e agora o menor preço já está 2.1 Uma coisa legal é que você pode renomear seu Shibosh E vai ser um nome único Então, por exemplo, se você conseguir um Shibosh Que tem a aparência do Batman E conseguir renomear para o nome Batman Ele vai ficar gravado na Blockchain. Esse nome, que vai ser o único Então ele vai se tornar mais valioso Porque tem ali um nome que não vai ser possível replicar E pensando em utilidade já está previsto um game NFT com justamente esses tiboshes. Então cada um tem ele, uma característica diferente e isso no game vai fazer um diferencial. Então vai ter o raio laser no olho, o outro vai ter outros tipos de, de poder, de acessórios, e isso vai fazer um diferencial para o jogador. Então eles já estão pensando em incluir esses NFTs que já foram é, todos cunhados, os 10 mil, e agora já podem ser comprados no mercado secundário, para dentro do jogo. A Swap ou a plataforma de trocas descentralizadas, é a proposta de ter uma exchange realmente descentralizada, né, que não tenha ninguém por trás no controle, e que tenha taxas muito baixas, ou praticamente até zero em alguns casos, que você vai poder comprar, e vender e trocar seus tokens, apostá-lo, dar liquidez, participar de farm, então tudo isso já está começando a acontecer nessa troca descentralizada e isso vai ser um grande coração do nosso projeto do Shiba porque ele vai trazer toda essa tecnologia DeFi e toda a comunidade que já está participando desse projeto para dentro dessa troca descentralizada movimentando assim o ecossistema. Dentro dessa troca descentralizada você vai poder gerar renda passiva, fazendo o stake, participando de liquidez, entre outras coisas. Mas esse é um assunto mais complexo, que a gente pode trazer em outro vídeo, é, esmiçando isso, falando certinho tudo, mas aí eu preciso que vocês deixem aqui no comentário se vocês querem saber como gerar renda passiva com esse token. Eles querem trazer o próprio blockchain, é isso mesmo. Hoje, ele é baseado em Ethereum, na máquina virtual do Ethereum. Porém, a altas taxas e o congestionamento da rede Ethereum dificulta a transação. E eles tinham a opção de migrar para algum outro blockchain que já está funcionando e desenvolvido, porém, eles querem fazer o próprio blockchain, o Shibarium. Isso implica um possível ganho para todo o ecossistema, pois dependendo da tecnologia que for adotada nesse blockchain, Muitos outros projetos de apps e outras coisas podem ser criados dentro desse ecossistema, movimentando assim todo o DeFi, o esquema financeiro que funciona dentro do ecossistema SHIB. Então é muito legal e muito importante, a gente ainda não tem mais detalhes do que seria e como seria esse blockchain, mas é muito legal a gente saber que eles têm essa previsão e a gente vai ficar aguardando ansiosos aqui a chegada dele. O DOG DAO, que é, na verdade, um sistema de governança que está sendo projetado por meio de votação pelos detentores do Token Bonnet, que é o Token Osso. Então, quem tiver esse token, quem for holder desse token, tem o um poder de votação para decidir o futuro do projeto. Isso que a gente comentou lá no início, né? os principais gatilhos, os principais atributos, vantagens desse token É a descentralização e a escalabilidade E aí falando de descentralização, existe essa governança de votação que é muito importante Então não existe uma empresa sozinha que está tomando todas as decisões Existem os desenvolvedores parceiros que fazem as coisas acontecerem por meio de votação da comunidade. Óbvio, o projeto está começando agora, então tem várias coisas que eles estão fazendo, mas a ideia é que ao longo do tempo, né, nas próximas tomadas de decisões, a comunidade entre votando para decidir quais os melhores caminhos a se seguir. Além disso, tem algumas outras coisas que é bem legal para a gente ficar atento, por exemplo. O Shiba já é aceito em compras no mundo real, em diversas situações. Na Argentina, existe um comércio de residências e apartamentos que você pode já efetuar a compra através do token Shiba. Na Venezuela, existem mais de 77 comércios na data de hoje que já aceitam o Shiba como pagamento. No Brasil, já tem até pizzaria que aceita Shiba para você comprar sua pizza. Mas não para por aí, não. A empresa Now, Permits Empresa de pagamento por criptos incluiu a Shiba também no portfólio de tokens aceitos. E isso dá acesso a, a, ao token a várias, a centenas de comércios eletrônicos. Você pode comprar até ouro com Shiba Inu. Isso mesmo, tem uma empresa nos Estados Unidos com comércio eletrônico que já aceita o token Shiba para você comprar barras de ouro. Então você pode transformar o seu ativo precioso Shiba em um outro ativo precioso, barra de ouro. O token SHIB também entrou no shopping E.O., isso mesmo, aquela grande plataforma de comércio eletrônico através de criptoativos, também aceita o SHIB agora. O estúdio de filmes e séries americanos AMC também está cogitando aceitar o SHIB INU para compra de gift cards. Além de várias outras empresas que também estão buscando aceitar Chibinu. A gente vê no Twitter aí alguns relatos, como não tem nada muito certo, aí eu não trouxe aqui para não gerar uma falsa expectativa, mas a gente sabe de grandes empresas que estão ali negociando o aceite de Chibinu também. O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, fala que quem não tiver pelo menos 10 milhões de Shib na carteira, vai se arrepender no futuro. Uma outra coisa bacana é que o projeto fez parceria com o Nexus Aurora, que é um projeto novo que pretende desenvolver uma comunidade, uma civilização, uma colônia de humanos em Marte. Né? Ele é concorrente da empresa do Elon Musk. O Chile faz parte disso como um parceiro da Nexus Aurora. E aí um lado bom disso é que quando você for tirar suas férias lá em Marte, você já pode comprar as coisas lá com a sua moeda preferida. Agora, você já sabe o quanto escalável ela está se tornando, pois possui um ótimo suprimento, ou seja, trilhões de tokens disponíveis no mundo para serem transacionados. Do outro lado, existem empresas e pessoas que estão se adaptando para aceitar essa criptomoeda, ou seja, não será um artigo de luxo que deve ser guardado para sempre igual ao Bitcoin será algo útil nas nossas vidas mas se a quantidade de tokens disponíveis te assustar existe um projeto que é a queima de tokens então em cada transação uma parte é destinada para queima e existe algumas outras coisas também que são feitas à parte por exemplo existe uma empresa que trabalha com licenciamento de música que chama Bigger Entertainment e disponibilizou uma playlist em várias plataformas o Spotify, YouTube Music. É, eu vou deixar aqui inclusive na descrição o site deles para vocês acessarem e conferirem. Então, existe várias plataformas de música com as playlists e aí tem um ganha-ganha. Você conhece a música deles, os artistas e as músicas novas. Eles, por um lado, fazem toda a divulgação. Cada vez que você põe um play numa música, eles recebem royalties um da plataforma e eles destinam 20% desse hots para compra e queima da moeda. E para quem ficou curioso, existe um site que chama Burn que mostra em tempo real a quantidade de moedas que estão sendo queimadas. E aí você consegue entrar lá e acompanhar como curiosidade. E agora, o segredo que eu prometi. Você pode comprar Shib sem mesmo ter conta em nenhuma corretora, com o seu dinheiro real. E eu vou te mostrar como, você só precisa do seu celular com um aplicativo de uma carteira descentralizada. Existe um projeto chamado CoinCloud, que é basicamente um caixa eletrônico de criptomoedas ou uma vending machine, essas máquinas que você pode ir lá e comprar um refrigerante, um lanche ou sacar o seu dinheiro no caso de um caixa eletrônico. Só que essa é específica para venda de criptomoedas e o chip já está lá incluído como uma dessas moedas. Então você pode entrar no site deles, que eu vou deixar aqui na descrição. Eles já têm vários pontos aqui no Brasil, em várias cidades. Nos Estados Unidos, praticamente em qualquer lugar tem essas máquinas. Você vai lá, escaneia o código QR com o seu celular na sua carteira, coloca o quanto você quer comprar, insere o valor da sua nota, vamos por exemplo você colocou lá 50 reais, e automaticamente isso vira um token na sua carteira. Isso é muito bom para quem não tem a prática ou a, a, o manejo ali de mexer numa corretora, não quer abrir conta, não quer se preocupar com isso, só quer garantir suas criptomoedas. Então fique atento, entra no site, vê se tem uma perto de você e faça o teste, depois você me conta o que você achou. E a última dica que eu tenho para vocês é um site também de curiosidade e entretenimento para você entrar e fazer uma simulação de quanto dinheiro os seus tokens vão valer conforme a valorização do ativo. Então esse site aqui você entra, eu vou deixar o link dele na descrição, você vai colocar quantos tokens você tem ou quantos você quer ter e vai simular um preço, então, você pode colocar um dólar, um centavo, dez centavos, Qualquer tipo de preço que você colocar ali, ele vai te mostrar quanto que seria isso de valorização ou, ou até mesmo para baixo e quanto seria o valor futuro do, da sua carteira. Então eu espero que você aproveite todas essas dicas que eu dei. Elas foram frutos de estudo junto com o nosso amigo Young Ken lá do Twitter que nos ajudou enviando boa parte desse material para estudo. Obviamente, tudo isso aqui é a minha opinião, é as coisas que a gente está vendo acontecer. Na minha análise, essa moeda ela tem um grande potencial, porém, ela ainda não passou a prova do tempo. Só o tempo vai dizer se ela realmente vai vingar e vai trazer tudo isso que ela está prometendo ou não. Mas estamos comprados no momento e aguardando a entrega desses projetos. E você, como que você está? O que que você está planejando para esse token? Me diz aí. Fui! <SILENCIO>